dando uma... uma versão barata de uma que a gente chama no cinema de Dolly Cam. É um carrinho que vai andar em cima desses dois trilhos e a gente vai andar com a câmera em cima desse carrinho. Então a gente consegue fazer imagens do tipo traveling, né? carregando imagens imagem de sua câmera. E a ideia é fazer uma versão aqui bem baratinha mesmo desse equipamento. A gente está usando. Quanto está custando? Né? Eu não, eu não fiz esse cálculo ainda, tem que falar com meu produtor executivo, mas o material é muito barato tipo, A gente gastou em torno de 2 é, reais o metro desse, desse tubo aqui, então a gente tem aqui 6 metros de tubo, 12 reais A gente gastou de trilho, mais um pedaço de tubo, mais 5 reais para fazer o carrinho Vamos chutar aí que a gente gastou no máximo... Ah não, ainda tem as rodas do carrinho que foram caras Cara, então, né? tirando as rodas do carrinho, a gente gastou 20 reais sem as rodas. E as rodas, como são rodas especiais, são rodas de tipo de patins, de skate online então a gente acabou gastando um pouco mais, então vamos dizer, a gente gastou 100 reais de, de, de rodas, né? De patins, a gente gastou 150. 120 reais. Mas sim. mesmo assim é mais barato que o, muito, o profissional. É mais barato que o profissional. o profissional. É claro. custaria mil dólares. É, brincando, assim. Depende do tamanho, né? A mãe mudando o Mas é, é isso que eu estou fazendo aqui. Esse é o primeiro equipamento que eu vou fazer. A ideia depois é fazer mais dois outros equipamentos. Com esse pedaço de tubo que tem aqui branco. A ideia é fazer um rig, né? Que é um suporte para segurar a câmera. Para não tremer tanto. E com esse um tubo mais fininho aqui. Que é de meia, pole, de meia polegada. A gente vai fazer um suporte de ombro para pendurar a câmera. Então, é isso que eu estou aprontando por aqui. Não, parafusando na hora. Eu vou pôr uma arruela, arruela e parafuso. vai ser parafuso. É querer parafusar que A gente vai usar para fazer a, a filmagem da série, né, que a gente está fazendo e depois a ideia é que esse equipamento aqui vai ficar aqui pro o telinha, vocês vão poder usar para fazer as produções de vocês depois. Que massa! Por que tu vai usar tripé? Eu vou medir a distância que eu preciso aqui para fazer o carrinho para ele rodar. O carrinho vai ser feito de quê? 100 reais é, não, foi 80 rodinhas Mais 20 de rolamento Mas sobrou rolamento Tem Cara, cortador de tubo Essa é a melhor invenção de novo é o nosso carrinho, material que a gente está usando, né, seria bem mais, bem mais é, forte. Esse é o básico da Alicam, agora a gente vai fazer as rodas do a Então tá, eu vou montar a aqui. Estou fazendo um teste ainda, tá? É a primeira vez que você faz? É. é. Primeiro teste. Ah, entendi, eu achei que ele ia andar reto Nossa. É, ele vai andar assim Deve ser uma rodinha só uhum. Tá vendo? esse aqui é um teste que eu fiz Então eu fiz aqui, ó O furo A mais ou menos 30 graus Desse eixo aqui a 30, a 30 aqui Um pouquinho mais de 30, né Tá quase 45 graus Mas aí a rodinha fica no espaçamento certo Aqui, ó, e ela corre no tubo. Então, se eu pegar um outro tubo e experimentar aqui com a câmera, é assim que ele vai correr, o dó Entendeu? Só que ele vai estar assim: então, vai ter uma roda aqui, uma aqui, uma lá e uma lá. São quatro pares, quatro né? pares de rodas. E aí ela desliza nesse quadrinho, no trilho. Vou mostrar aqui um detalhe importante. Vem comigo. Ó, pra cada rodinha, já coloquei aqui. A rodinha ela vem assim e vem com o um rodízio pra você encaixar nela. Né? Então, o que eu fiz aqui? Eu simplesmente peguei o rodízio, o rolemanzinho né? E, e, e alinhei ele aqui na, na roda. Tá vendo? Ele tá bem bem fixo aqui nessa parte, tá bem rente uhum. e a gente faz que a gente pega um parafuso desse de rosca soberba em um quarto ele é um quarto por vinte esse parafuso, chama, o número dele e aí a gente coloca uma ruela nele, passa ele por dentro da rodinha Tum. e aqui por fora da rodinha a gente põe uma outra ruela e a aí a gente vai fazer um buraco no PVC que você vai ver já e aí a gente encaixa lá. Então eu vou furar o resto do carrinho agora pra gente montar. Vou pôr as rodinhas, uma rodinha vem aqui, outra. Vai ser é a mesma coisa. Vou trabalhar com PVC aqui, qualquer problema que você tiver, furar no lugar errado, sei lá e furar no outro lugar. Eu não podia ficar furando todo o PVC, senão ele vira uma peneira. Aí já era. É um material mais barato. E ele é reciclável, né? Isso é legal. Dá pra hum. você fazer outras coisas depois com o PVC. Não só. Tá certo. que eu estou fazendo ele é menor que o tamanho do parafuso, ele é só para dar uma guia na hora que eu colocar o parafuso, e o parafuso é que vai abrir o PVC na hora de esquiar. que aí ele vai ficar preso, o parafuso ficar preso no PVC mesmo. Se for maior ele vai soltar, né, o parafuso. sem bancada, é ruim por isso você vai esquecendo as coisas no caminho. Então, ó, lembra que eu falei? A gente coloca uma arruela aqui dentro, passa o parafuso, uma arruela aqui fora, e aí a gente põe o parafuso no buraquinho aqui. Dá uma travadinha. usar bem forte assim até o final tem que ficar bem preso tá quando ele aperta bem aqui ó não deixa girar ali dá uma alinhada melhor nesses problemas que ali eu ponho uma perna do tripé só, e aqui eu ponho duas pernas do tripé. Ah, entendi. foi é uma base triangular, por isso. Se eu ponho aqui no meio também, na hora que eu apoio o tripé lá, talvez ele faça o carrinho, o samba. Então eu ponho a roda bem na ponta do carrinho para ele não ter problema de sair do trilho. Entendeu? Entendi. Vamos dar de skate? <risos> Skate, mano, já câmeras em cima. Tá, e Montou isso vai ser pra, pra, pra, pro chão mesmo? Não, isso é pro trilho. É o trilho é PVC. Beleza, mas isso aqui aguenta o teu peso não. Pra câmera, né? Por um. Não ah. uma... botou uma tábua em cima? É como botar é que é tábua em cima, mas dá pra perder o tripé também direto. acho que a tábua fica mais confortável pra trabalhar. Que né? sucesso, hein, velho? Sucesso. Ah não, tá é mais fácil botar a tábua mesmo. Se ela não pegar na rodinha, né? Não, mas eu eu for levantar, bota umas abuelinhas para fazer o cabo. Ah, bota, bota. Levanta, faz o cabo. Pô, maneiro, hein? Gostei, velho. É Simples, cara. Tipo, o mais caro é as rodinhas. A gente gastou, sei lá, cento paus as rodinhas. Mas o resto de material é 15 reais. É. É Tem que travar agora o pedido também. Mas aí eu vou na hora de pegar madeira. Depois eu travo na madeira. Aqui. madeira. Mas ele vai entrar como assim? Ele vai ficar ah, em cima do trilho, né? A rodinha vai rodar. Não é Exato, Tem que travar. que poderia deixar ela até no próprio chão mesmo? Será que ela. É, ah, depende do um do chão? Ruído. Ah, não, o tubo, você disse? Não, há. O tubo aqui ou a rodinha? Não, a rodinha. É rodinha. Depende do piso que for, rola. Uh -huh. Aham. Tem que travar, dizer se essas é cartas não estão tá pegando. Putz, uh -huh. Fazer, dá pra fazer. Bem, né? isso. Com é, um bem peso bem, depois, né? a gente bota um peso em cima. Nossa. Sim, vai, Aí vai. É demais. O lance é só como prender esse cano muito bem preso. É, então Sim, o lance tem que fazer uma base. Eu dei olhando, tem que pegar três, três pedaços ou quatro. Três chapas de MDF ou quatro. Põe um pininho embaixo, a gente encaixa o trilho. Tum, tum, tum. Acabou. Só é só. E fica desmontável também, isso que é legal. Cabe na esse se tem como aumentar o trilho? Tem. É só. só tipo, tem que comprar o um trilho que contínuo, um... né? É. Tem que um... Mas é que, que não. Mas eu falo que ele, ele, ele poderia andar e fazer curva. Ele teria que ficar solto pra continuar. No Talvez com mangueira. É. Com mangueira, a mangueira rola e fica contínua, ele segue a mangueira. Essa roda vai se qualquer Quem pensou nisso? Oi? Quem pensou ah, nisso? Isso aqui é a internet. A internet que traz. É. Não é um projeto único, só adaptei para o material que a gente achou. Não, não deu nada, pessoal. Que lindo, cara! Dá até fazer o seu pé direto, né? Esportes. Mas acho que a madeira vai ficar mais firme, vai pesar é, mais. Vai pesa né? é. pôr mais peso em cima. Tô tá, pertinho. Ah, ah, que cobrinha, é. É. É. É. Você legal. Isso aqui chega pra brincar, cara. Solta aqui a manete e aqui vem com ele. Você puxa o tripé pra trás e vai passar tudo ali. Esse é o terceiro ponto. Não, não. Você vem puxando, puxando, vai até o chão. Olha umas putas. Tem um chão tá te fazendo. Só isso, cara. Só um truque do que Parou oh, Mas já tem a madeira para pôr no carrinho? Não. Falar, né? Eu queria um MDF, uma coisa bonitinha para ficar. Porque no lixo tem um monte de madeira pra ele. fortuna para fazer, eu fazer uma madeirinha de tipo. Rolava. Pega um compensadinho É, de é compensado. o MDF já é pesado, né? Uhum. Já vai dar uma estabilidade boa. E para fazer o chão também a gente vai ser massa. Gravando. Uhum. E mais pra frente e gambiarra Legal Nossa, vê o jeito que fica o vídeo porque muito é legal Nossa. Vai para cá porque tem mais tempo Meu Deus, eu vou ter Parkinson quando eu tiver mais velha. É teste. Eu vou mostrar o título, ele tem que estar tá alto, né? Ih, é. Thaís, agora você já sabe se você está namorando? Então? Não me pergunte nada. Quer dizer, eu acho, que, eu acho que o namoro vem primeiro que o pedido, saca? Sim. Então, Sim. então, o namoro veio, o pedido não. Eu ia perguntar com o que, que você ia cortar, que né? é cortadora de cano oficial? Andei pra achar isso aqui em Goiânia, mas achei. Quanto foi entrar um nisso? Eu não sei, eu não acho que encontrou. Eu achei por telefone e ele foi lá buscar. Onde? Lá na... aqui perto, na... uva... Hum. Parafuso, parafuso holandia? Hum. Mas, Mas só tinha, era a prazer, última peça prazer, tá Esse é o de, o, o de ombro Esse fotos, é o peça pra caralho. O rigzinho, né? É, peça pra caralho esse aqui hum. é pra Na feira, gente, tá bem, um trilho longão, sabe? Que vai passando a feira inteira. Antes de chegar no personagem Na ambientação então, do suelo pirac... Então, eu tô montando agora o segundo suporte Esse aqui é um, é um rig de ombro é um suporte de ombro para segurar a câmera, então ele vai preso aqui no ombro, tem um suporte aqui e aqui você tem duas manoplas para você poder ou fazer foco com uma mão ou fazer foco com a outra mão e poder segurar a câmera com dois pontos de apoio. então esse aqui é mais complicado que eu tenho um monte de pecinha, menos isso aqui são tudo pecinha, mas vai dar certo também. ele já deu certo, você filmou eles usando ali? também. eu já fiz. Eu faço muito, cara, isso é bizarro. Suporte para lente. Porque eu trabalho muito com interatividade. Aí, quando você usa interatividade, você faz uns truques de para a câmera não enxergar a projeção, você usa a luz infravermelha. Então, aí, eu tenho que ter na câmera um filtro que só entra a luz infravermelha. Só que, é, só que eu, eu uso geralmente webcam, que é barato para fazer esse tipo de brincadeira. Só que as lentes nunca servem na, na webcam tu tem que fazer um suporte gente, de 58 mm para a gente dar um webcam. Caralho! isso é muito bizarro então eu, eu uso uma tem uma fita da 3M que ela é uma fita metálica e ela, ela parece um alumínio assim mesmo transmite energia solar é transmite, é nesse, é, é, ela transmite cor, corrente elétrica tal só que ela é durinha, então se você só faz umas três camadas ela vira um metalzinho, assim, uma chapinha. Aí eu faço uns bagulhos, parece hip, saca? As coisas com o Durebox, com essa fita. Fica bonito no final, acabamento, melhor que o Durebox, mas é o meu sistema. Saca? Sistema hip de produção de tecnologia. Dá pra fazer de alumínio também, né? Ah, ah, aí, mais caro. Mais caro. Por Mas exemplo, aí, a, a gente estava atrás você... de uma cantoneira pra fazer o suporte pro. Tem um outro suporte que eu vou fazer. E precisava de fazer um L de alumínio. Aí só vende de barra, não vende ninguém e vende de pedaço na cidade. A barra de 6 metros custa cem paus. 6 metros de alumínio. Eu preciso de 50 centímetros. Tá dançando? É um calço de casa, velho. O calço é a mesma altura do degrão A gente chega a caldo de hum. elevar o curto Na hora que jogar o peso, ele pode fazer isso aqui E aí porque tá Ele vai fazer isso aqui Ele perde a graça, ele perde o desafio é um carro com o mesmo valor. Não sei, mas ele vai ficar fumaço. Ele vai Deixa fumaço. Ele vai ficar fumaço. Não fica não, só com o peso do trem fica não. Ele é mais grosso. Ó, vou fazer aparecer a logo da Petrobras aqui agora. Aí, não Garante o salário. <risos> Pra ah, importar as é, caixinhas é, que... também é, fica muito melhor As peças foram... É eu tenho estudos que moram, assim. eu quero peças boas Tipo, achar um parafuso de um quadro ali Só que você pode um... Não vai ser... precisar um de um corredor pensar, Tipo de caminhada ah, então, Isso é uma coisa comum, mas aqui em Goiânia Tem umas 20 lojas de parafuso e ninguém tinha isso Nada parecido com isso Essa é a coisa mais parecida que a gente conseguiu fazer Onde vai a câmera? Eu então, vou ficar aqui. Ah. Vamos ter a parte fica aqui no outro no... Vamos no... lá, vamos Bom, beleza. Só de um... De um cartãozinho hoje que eu vou fazer um timelapse amanhã à tarde. Amanhã fazer dois: fazer um na sacada de casa e o outro. Esse, esse outro aí, vocês gastaram quanto? Isso aqui também foi bem baratinho, deve tenho tipo 10 reais. Deixa eu lembrar, peraí, um tubo... é ah, tipo uns 15, vai, tipo 15 reais a gente gastou pra fazer esse daqui. Esse aqui é basicamente tubo, né, de... tubo de meia polegada. Bom, deixa eu ver aqui, Isso. Pronto, nós quer filmar as partes, eu vou montar ele inteiro agora. Então assim, a gente tem aqui essas essas partes, aqui essa, essa primeira parte é o, onde a gente segura né? ela vai encaixar daqui nesse cabeçote, esse é o segundo a gente tem duas peças para segurar, então essa aqui é uma peça e a segunda peça Aí a gente faz essa parte aqui com com quatro e emendas de, de 3 centímetros cada para fazer isso daqui Aí a gente vai colocar aqui uma curva de 90 aqui também buscar. Para encaixar. Aí a gente vem com duas peças de, 30 de 50 centímetros cada, que vai encaixar aqui. E aqui a gente tem a peça final, que é a parte que fica apoiada no ombro, que são dois Ts, dois joelhos né? são duas curvas de 45 graus e mais duas curvas de 90 graus dois cotovelos. Essas são as partes do, do nosso suporte. Eu vou, eu vou montar o Aquele. Ah, a gente tem essas manoplas também que a gente coloca aqui depois pra é mais... ficar mais tranquilo de pegar. Então eu vou montar ele aqui. Vou montar essa peça primeiro. O profissional é bem diferente o preço? <risos> Muito diferente. <difícil. risos> é, né? O negócio mesmo. é 10 reais. É uma coisa absurda de diferente, assim. <risos> Um pote de cama. Que doido, Meu ah. Deus. Ah. Deixa eu botar as manoplas aqui. Ficar pra... Agora sim tá pro fixo, ó Essas três é o quê? Peça reserva? Oh. Sobrou. Então, um Menor? só. Eu acho que aqui também. Aqui também. Você pode botar esse aqui. Né? Aqui. Esse aí, acho que é igual. Fala TV assim: use tubos e conexões Tigre. <risos> Cara, é sério. a pra esse daqui é diferente, velho. Porque a, a Manco também foi legal até, mas o protege já não manco tá legal. Não. A Manco, manco, manco é o trilho. Né? É, Filho novo -tubos oh, aqui Ah tá, Plastubos. Plastubos tubos no você acha que isso aqui vem? Eu vou diminuir, pode jogar fora. Melhora, hein? Ah, esse aqui. Melhora? É Melhora. Mas eu acho que não precisa cortar o cano, hein? Né? Talvez você pode usar afasta. esse aqui como peso, né? Isso aqui é uma forna. Sim. Você Sim. joga firme pra é frente. frente. Esse é foi feito pra é jogador de mais. basquete. <risos> é, 50 <risos> centímetros o cara põe no projeto. <risos> mas eu acho que ele botou 50cm pra ficar com o braço justamente esticado, hein? E como que vai prender a câmera aí? Então, é agora que a mas gente parafusa uma base aqui, aqui, para aqui para de madeira e põe o parafusinho aqui pra câmera encaixar. Mas aqui ficou bem firme. Tinha que ser uma parada mais 90 uh, graus. É, tá, tá grandão mesmo. Hum? Vocês pode botar uma conexão 90 aqui, sabe? Em vez de botar ele arqueado, ah, põe oh, 90. Okay, ele é o projeto, ó. De oliveira Não parece ser tão grande quanto o meu né, na escala Se o for de meia, ele parece é ser bem menor aí. Mas na, na receita ele manda meio metro é, é... Você quer achar uma medida aí? Experimentar Várias medidas Você tem uma 90 dessa aqui? Não, a conexão não tem mais Faz um... Pega só essa aqui pra testar, né? É assim um não? Pra cá, vou fazer um teste. Outra vida, né? Melhor, é Porque ele é precisa travar a firmão. Não ah, precisa diminuir também, ou não? Se por 90, lá. Faz por 90. Não tá? sei se é. consegue puxar, esticar, né? Não, não. É. Eu vou mudar a mudou-se de, vem de vem projeto, pra... nada com testar, né? Com final. é tipo o telinha do, do semestre que vem já vai ser mais massa ainda né porque você vai poder, vocês vão poder usar isso. Tá, então, é tipo, é melhor. Vou virar a a mega produtora de cinema, faça você mesmo. Produtor cano filme. Não é cano, é tubo. É Causava pra gente tanto. Disso. Pior que é? Se quem fala cano é mestre um, é um de obra, É o um engenheiro. Tipo, eu filmei. o um casamento e eu mandei recado de produtor. Senhor editor! A luz estava. a câmera eu que A luz estava pouca! As imagens estão escuras! E agora bota uma música para salvar essa porra! Aqui ó, mais eu fazendo Eu fazendo a rampa mesmo. Eu tô fazendo... Assim ó, pra fazer o caminho. Ó, tá a Isa vai andar, né? Vai andar? Vai andar, vai ficar um Pode ficar sofrendo aqui. Vai. Bom, isso aqui é um rig pra câmera é um suporte onde a gente coloca a câmera aqui. Então, a gente vai ter aqui uma base de madeira parafusada nesse tubo e aí você segura, ao invés de segurar a câmera nela, você segura por aqui. Então, você ganha mais estabilidade na hora de mexer com a câmera. Basicamente, o que a gente tem aqui são esses tubos de 40mm, né, uma polegada e meia. Aqui tem 50cm por 30 E aí, tem quatro curvas de 90 graus e dois T's que a gente usa para fazer a base da câmera tem um acessório que as pessoas costumam fazer e colocar mais um T desse aqui para poder colocar um microfone algum outro acessório mas não é o nosso caso tá? então a gente vai só usar isso como base tá? Vocês já que é uh, com. Link no plano e a gente acompanha ele passando na é frente. Isso, focou. e agora morrendo isso. Aí nós vamos estar a mover a câmera. Só se nós vendo ocupado